Ao meio, fazemos aqui uma laçada artificial, torcemos esta para cima desta, trancamos com a agulha, aqui vamos puxar por baixo.